Hoje eu saí um pouco da curva dos vídeos que a gente tem postado no canal para falar de algo que é multiuso e que aqui na loja mesmo a gente já usou de várias formas. A mesa para workshop da WordView. Para quem não sabe que na loja já rolou diversas palestras, workshops, apresentações e diversos outros tipos de eventos voltados para o audiovisual. Em vários desses eventos a gente usou essa mesa de workshop aqui, justamente porque ela é extremamente flexível e serve de base para uma boa apresentação. Você pode regular a mesa em diferentes alturas, e claro, ela conta com rodinhas para facilitar a movimentação dela e dos objetos que estão em cima com maior facilidade. Se você dá aulas online e quer manter seu notebook em cima dela para ler comentários em tempo real, ou faz review de alguma coisa e quer usar ela de base para o seu produto, ela também supre perfeitamente. Mas você também pode estar utilizando ela em casa, seja para estudar ou para qualquer outro tipo de uso doméstico. Então seja voltado para produtividade ou só uso doméstico, adquira já a sua mesa de workshop da Worldview pelo nosso site. Se gostou desse vídeo é só deixar o seu like e comentário e também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.